A paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estar aí em mais uma lição. Hoje a é lição número 10, a volta do grande rei. Aqui que eu vos falo, professor Ronald, para você que está aí participando a primeira vez, muito obrigado por estar aí nesta oportunidade. Eu sou professor de teologia, do curso de bacharel em teologia, médio em teologia, treinamento de liderança, oratória, gestão de pessoas e estamos aqui para servir os irmãos. Nosso objetivo é ajudar as pessoas que se interessam pelo conhecimento. Então, muito obrigado, porque eu tenho certeza que se você está aí, é porque você se interessa no conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos lá? Lição 10, a volta do grande rei. E nessa lição, nós temos como o áudio Mateus 24, 30. Diz assim o texto, então aparecerá no seu sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É? Mateus 24, 30. Tá? Esse o texto se referindo né, à volta de Cristo na segunda fase, tá? quando ele virá aqui pessoalmente. Ok? Daqui a pouco vamos explicar melhor como a verdade aplicada diz, não há um ser ou poder que possa impedir a manifestação em glória de Jesus Cristo e sua plena vitória, para estabelecer seu reinado. Tá? Então, é, é tão bom isso, né? É, nós termos um Deus, tá? que nada pode impedir a sua ação. Tá? Ele é o todo poderoso, onipresente, inciente, tá? nada absolutamente, tem capacidade. Tá? Ele é o criador de tudo. Né? Então, ou seja, as demais coisas são criações ou criaturas. Okay? Vamos lá, nós temos três objetivos. Mostrar como acelerar a volta de Cristo, entender o propósito da vinda de Jesus e destacar a vitória total de Cristo em sua vinda. Diz referência, Apocalipse 19, versículos 11 ao 14, depois o 16, leia aí em casa, tranquilo, com calma, tá? Pode ver um passo no vídeo, se quiser ler aí no vídeo, ok? Mas eu já vou para a nossa introdução. Diz, nesta lição estudaremos sobre a, a iminente e triunfante volta de Cristo. O desejado das nações finalmente voltará. Conheceremos as implicações da sua vinda para a igreja, para Israel e para o mundo. Tá? Ou seja, Jesus vai voltar, em qualquer momento isso vai acontecer, primeiro para arrebatar a igreja, depois de uma grande tribulação de sete anos, tá? e no final ele vai voltar. Né? E isso vai trazer implicações, né? vai mexer com o sistema, né? tanto a igreja Israel como o mundo de forma geral. A igreja, porque ele vai voltar com Cristo, a igreja, né? Israel vai estar numa situação de adversidade, nós já que vamos ver os detalhes, né? e o mundo também vai estar saindo do, da grande tribulação. Bom, a volta iminente do rei dos reis, né? todo olho verá, né? é, virá com a igreja e pisará no Monte das Oliveiras. A volta iminente do Rei dos Reis. A palavra mais utilizada no Novo Testamento para a segunda volta de Cristo é parousia. Tá? Era utilizada para mostrar a chegada e visita de um rei ou imperador. Então ao empregá-lo, a Bíblia, ao empregá a Bíblia diz: é prepare-se para o Rei dos Reis. É, chegou, né? pois o rei dos reis chegou. Né? Aleluias. Tá? Então, a palavra de Deus, tá? é quando usa esse termo no grego, parousia, né? ele dentro do seu contexto histórico, é, textual, tá? ele nos mostra, né? é, era usado para anunciar a chegada de um rei. Então, é, quando se refere a Cristo, está dizendo a volta de Cristo. Tá? muitas vezes esse mesmo termo é usado para a primeira fase, tá? Aí seria como visita e a segunda fase também é usado esse termo, né? Para mostrar a vinda permanente, tá? O reinado sendo estabelecido na Terra, tá? É chamado reino milenar, né? Bom, a volta nessa segunda volta que será é, após o arrebatamento da Igreja, né? veja enquanto o arrebatamento da igreja será nos ares, tá é de forma secreta e repentina né seja, quando Jesus voltar disse Paulo que vai ser no abrir e fechar de olhos muito rapidamente tá então a igreja vai ser arrebatada e Jesus se encontra com ela nos ares, né e aí é a primeira fase na segunda fase que a a, a volta de Cristo será visível tá? aí vai ser presenciada por todos os povos. Essa é a volta de Cristo em glória, tá? Mateus 24, 30. Será semelhante um relâmpago sobrenatural, pois o mundo inteiro verá sua volta gloriosa. Então, é interessante quando nós percebemos aqui, tá? Que Cristo vai voltar, tá? Em duas fases: primeiro, para arrebatar a sua igreja, segundo, para a sua volta em glória, tá? Aí ele vai é, estabelecer um reino aqui na Terra. Tá? Esse é, é, é o momento né, de final da grande tribulação. Tá? Isso é importante entender. Tá? Final da grande tribulação. É, Jesus nos garantiu que estaríamos sempre com ele. É, sendo assim, está determinado a igreja participar e estar ao seu lado por ocasião de sua volta. Né? Disse Apocalipse 19, 14, e seguia no, seu, no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. né Você lembra também que o texto Apocalipse diz que a justiça dos santos são um linho, são feitos de linho fino. tá é, Quando nos fala de justiça, tá? vestes de justiça, é porque nós, quando em Adão estávamos lá no jardim, né nós pecamos né? e o pecado nos... É, afastou de Deus né, e nós perdemos a justiça. Né? Lembra do texto de Romanos 3, 23? Né? É, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, a presença, a justiça a de Deus, né, nós perdemos e nos ficamos nus espiritualmente. Tá? A malícia veio, o pecado veio, tudo de é ruim veio. Né? Agora, Estamos lá no céu, a igreja foi arrebatada tá e está desfrutando de novo a plena justiça, tá? ou seja, vivendo de novo a presença com Deus, na presença plena com Deus. Aí tá? volta a ter né, essas vestes de justiça, ok? Então, na volta de Cristo aqui na terra, tá para reinar no final da grande tribulação, a igreja estará junto e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será ferido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra dela para o sul. Interessante este monte, né? é, é o monte onde Jesus foi arrebatado, acendeu, né? Subiu, tá? E é o mesmo monte também que Jesus, quando está conversando com os discípulos e disse você pode descer ao monte, passa daqui para colar, né? É esse é o mesmo monte, tá? Que Jesus, ele vai pisar, né? E é interessante porque aqui, segundo a sua palavra, esse monte vai se dividir em dois, né? é, Se você lê dentro da escatologia, Israel vai estar sendo perseguido, perseguido, tá? Pelo anticristo, eles vão ser acuados à beira do Monte tá? das Oliveiras. Não tem para onde fugir. Tá? Então, Cristo vem tá? e vai abrir o caminho tá? para Israel. Lembra que antigamente Deus abriu o Mar Vermelho? Agora Ele vai abrir o Monte das Oliveiras em dois lados. Tá? É quando Jesus pisa tá? esse monte. Né? E aí terá um escape para Jerusalém, né? para Israel, né? Israel, ela está tendo uma nova experiência com Deus agora. Israel como nação, tá, irmãos? Bem claro isso, tá? É, porque hoje nós temos muitos irmãos que são judeus que aceitaram Cristo. Lembre-se sempre de se lembrar que tá, é, a igreja né, cristã primitiva, ela inicia com judeus, tá? Seis a sete anos, mais ou menos, a igreja, era, a igreja cristã tá? era puramente judaica. Tá? É, Pedro e João são cristãos, mas participam da oração no templo. Tá? Ou seja, é, é muito importante entender isso, que não há separação da igreja, chamada Igreja-nação, que era é, limitada à nação de Israel, Tá? quando se torna uma igreja internacional, quando os gentios vão ser anexados a ela. Tá? Mas a princípio, de 6 a 7 anos, tá? até a morte de Estevam, até o apedrejamento, passa mais ou menos de 6 a 7 anos, nesse meio período, tá? a igreja é ao mesmo tempo judaica e é cristã. Tá? Então é tranquilo, tá? o cristianismo nasce né, dentro do sistema judaico, da igreja nação, que é judaica. E Pedro e João vão ao templo ora não, na hora nona da oração, tá? Nada lhes impede de ser judeu e ser cristão, tá? Então não é, pense que a igreja né, cristã é separada, tá? É, da igreja que era no Antigo Testamento. É a mesma igreja, só que ampliou, cresceu, ok? Só esclarecimento, né? Vamos aqui o propósito da sua vinda, a volta de Cristo no final da Grande Tribulação você no num momento extremamente crítico para a humanidade, tá, é, lembramos que aconteceu, né, as pragas da grande tribulação, lembra a lição passada, tá, ao retrasada, né, se você não viu, por favor, veja, tá? a lição passada, nos falamos sobre a grande tribulação, né? são três é, situações, os celos, né, as trombetas, as taças, né, cada... Uma tem uma sequência de pragas tá? atingindo a humanidade o anticristo seu reino né aqueles que têm o um sinal uh, da besta tá agora o mundo está caoticamente né? criticamente tá uh, assim tá no fim né? Israel neste momento se verá cercado pelo anticristo e seu exército tá? então esse dia será decisivo para o mundo e especialmente para Israel tá? Porque Israel, agora, ele clama tá? é, por, pelo seu Messias. Lembro a vocês que eles tinham aceitado o anticristo como seu Messias, né? mas nos três anos e meio da grande tribulação, ele se revela e começa a perseguir, e agora, no final da grande tribulação, ele decide destruir Israel. Totalmente, com todo o seu excesso, e aí que Jesus vem socorrer, porque eles clamam. Um dos propósitos da segunda vinda de Cristo, então, é derrotar o anticristo, o falso profeta e seus confederados. Nesse dia, Jesus tratará pessoalmente toda a soberba e domínio maligno do anticristo. Apocalipse 19, 20 diz, e a besta né, foi presa e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, tá? Então, é, um, nos vimos acerca do anticristo, lição anterior. Por favor, se você não participou, veja a lição anterior, tá? Nos temos lá. É, então, você vai ver que a, Jesus vem, tá? E o inimigo que estava, assim, soberbamente, né? impondo tudo, dominando o mundo, ele achando que ele ia ser realmente o líder mundial, né? Porque existe resistência no caso de Israel aqui, tá? Ainda ele não governa tudo. Ah, aí vem Cristo, tá? E derrota ele, né? Tanto o anticristo como o falso profeta. E aí se revela para Israel, né? Sua primeira vinda, os judeus não creram nele. É, Mateus 23, 37, Jesus disse, né, quantas vezes quis ajuntar vocês como a galinha junta seus pintainhos, né, é, sempre o senhor tá, se interessou, né, é, em dar o melhor, né, Israel é, tem uma promessa, né, mas é, eles não quiseram, tá, e aí, tá, agora, né, é, não quiseram como nação, tá, Bem claro isso, né? É, em tudo tem, existe um propósito. Mas neste tempo agora, finalmente reconhecerão Jesus como seu verdadeiro Messias prometido e aguardado, né? Apocalipse no 7 diz até mesmo aqueles que o transpassaram o verão, ou seja, são os judeus, né, que lamentavelmente, né, tomaram essa postura, tá? É, mas tudo tem um propósito, tem, tudo tem um plano. Pedro explica isso em Atos capítulo 2, disse que segundo a presciência de Deus, tá? é, deveria acontecer isso, aconteceu, né? Pedro disse, agora aconteceu, aconteceu, agora é só vocês se arrependerem, né? aceitarem Cristo e tá tudo ok. Tá? Porque o que tinha que acontecer, aconteceu, o que é, é e pronto, né? aceita isso, está tudo ok. Tá? Aí, então, eles agora aceitam Cristo, clamam pelo Cristo, Tá? Aí você ainda pode ver é, Mateus 23, 39, né? que disse: Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Né? Ou seja, vai haver um momento que todas as pessoas do planeta estavam tá? ver, né? e principalmente os judeus, estavam tá? ver Cristo voltando, ok? Bom, inaugurará o seu reino. Tá? É, sua vinda trará, tá? é, aliás, irmãos, deixa só eu só fazer uma observação, tá, é, Mateus é, 23, tá? É, 39, tá? do texto anterior, né, é, é um texto, apesar de eu ter colocado aqui, porque na nossa revista também está aí, tá, é, mas só uma observação, esse texto é, é mais contextualizado, né, em direção aos seus discípulos, né, ele disse assim, agora que eu prestei atenção tá? ao ler o texto, né? Mateus 23, é, 39, está se referindo né? é, quando, deixa eu ver aqui, isso, tá? então ele está se referindo literalmente né? ao momento da Santa Ceia. Né? É, então esse texto é mais aplicável à igreja. Tá? Deixa eu ver aqui. Prosseguindo, meus irmãos, prosseguindo, tá? é, vamos aqui, inaugurará o seu reino, tá? O que que nos diz aqui? Sua vinda trará o tempo de restauração e paz para o mundo, em caos, depois de todos os flagelos vividos na grande tribulação. Né? E tocou o sétimo anjo, a sua trombeta e ouve... No seu, grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, aqui nesse texto, tá, é, nós vemos tá? que Cristo vem reinar. Tá? Vai chegar o um momento tá? onde o próprio Deus, tá? Jesus Cristo, ele vai reinar aqui na terra. Tá, Todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, tá? E ele reinará para todo sempre, tá? É nesse momento que Cristo vem, tá? Vai ser instaurado, no caso, tá? Um reino, tá? É o reino chamado milenial. A grande e terrível batalha do Armagedão. Local da batalha, os inimigos serão destruídos e Jesus, o rei, que breve virá. A batalha, a grande batalha, terrível batalha do Armagedão. A batalha do Armagedão será a mais sangrenta de todas as batalhas da história da humanidade. O mundo nunca mais será o mesmo depois dessa batalha. Somente Jesus pode falar na vitória antes mesmo da batalha acontecer, pois ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, né? é, Nós falamos, né? As primeiras aulas, temos repetido, né? que o Apocalipse, ele nos mostra a vitória final. Pode acontecer o que acontecer, é, tá? a palavra de Deus não é, fica sem se cumprir. Tá? Quando nós nos atrevemos a servir esse Deus, a acreditar nele, nós estamos servindo tá? a um Deus que tem certeza de vitória. Ele já conhece o fim desde o princípio tá? É, e isso é importante nos entendermos, tá? Porque quando nós estamos vendo já o fim, que é que é o fim? Vitória, tá? O, o Cristo vem, tá? Independente do tamanho do exército, tá? Do inimigo, tá? Independente da força que ele tem, Cristo vem e vence, tá? E reina, tá? Ele sempre esteve no governo, tá? É, a nível universal, ele é onipotente, ele é soberano, Tá? mas a nível terreno, tá, visivelmente agora, Cristo vem e estabelece um reino mundial. A batalha, né, é para que haja esse momento de troca de governo, vamos dizer, do governo humano para um governo divino, terreno aqui, tá, vai ter uma batalha chamada a Batalha do Armagedom. A Batalha do Armagedom é a batalha é, onde vai ser o inimigo contra o Cristo e o Cristo contra o inimigo, tá? É, o seu reino do anticristo, né? Armagedom, no hebraico, significa Monte megido, tá? É, fala do local do ajuntamento para a grande batalha que marca a segunda vinda de Cristo. É, Apocalipse 16, 14, disse para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, há um dia, tá? Ah, marcado por Deus, para derrotar totalmente o anticristo, os satanás, é, nessa primeira fase. Tá? É, historicamente, né, Megido era uma fortaleza de frente à planície de Esdrelon, um palco de muitas batalhas do povo de Israel no passado. E aí, como a planície, normalmente né, era um local onde houve... Tá? Há várias batalhas. Você vê em Segunda Crônica, Segunda Reis, tá? Você vai ver que as batalhas que aconteceram, né, nessa área, porque era bem propícia realmente né, para batalhas. E Cristo vai fazer também a sua batalha lá, tá? É, aqui é importantíssimo também nós pensarmos, tá? Que existe um momento, tá? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Aí tá? eu preciso entender isso, né? Mas que a vitória certa é certa. Os inimigos serão destruídos. No final da Grande Tribulação, por ocasião da volta de Cristo, mostra a derrota do Anticristo àqueles que o seguem. E é chamada ceia do grande Deus. Apocalipse tá? 19, 17. É, eu lembro que a palavra ceia assim A gente fala ceia, a nossa mente rapidamente vai para a Santa Ceia, né ou a boda da ceia, né do cordeiro lá no céu. Né? Mas aprende uma coisinha, tá? Nenhuma palavra tem vida própria. Então, se eu leio ceia, eu vou ver o contexto onde está sendo usada a palavra ceia. Tá? Porque ceia pode ser as bodas do cordeiro, tem é uma grande ceia, Ceia, no texto bíblico, pode ser a Santa Ceia, né, que os cristãos comemoram. Ou ceia, que nesse caso desse texto, tá, é a morte dos inimigos sendo dado né, como ceia para as animais do campo. Olha só, para que com mais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, se assentam e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Então aqui Ceia está se referindo à tá? derrota do inimigo que eles vão ficar espalhados nos campos né? e os abutres né? a, a, vão comer a carniça. Tá, isso que aqui é ceia do grande Deus, tá? Então, por favor, sempre preste atenção tá, em você verificar né, onde, em que contexto está sendo usado a palavra ceia para não generalizar. Se não a pessoa lê ceia do grande Deus e pensa assim, uma ceia gostosa, né? Uma ceia de comemoração. Não, aqui é uma ceia, mas é uma ceia de carnificina para os animais do campo, Ok? 3.3, Jesus, o rei que breve virá. Diferente de sua primeira vinda, onde é descrito pelo profeta Isaías como sem parecer nem formosura, em sua segunda vinda, Jesus é o fiel e verdadeiro, o que mostra que verdade e justiça são a base do seu governo. E de sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá como Vara de ferro, Apocalipse 19, 15. Veja. Jesus, o rei, que breve virá. Né? Diferente de sua primeira vinda, tá? onde é descrito pelo profeta Isaías, como sem parecer nem formosura, tá? em sua segunda vinda, Jesus é, é fiel e verdadeiro, tá? o que mostra que verdade e justiça são base do seu governo. E deixou sua boca sair uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele a regirá com vara de ferro. Apocalipse 19, 15. Veja, meus irmãos, é interessante quando a gente percebe isto, né? é, que no início Cristo vem né, no estado de humilhação. Tá? Agora não. Tá? Agora ele vem em glória isso é importante entender né no início ele é julgado agora ele vem para julgar as nações tá? no início né ele é executado né agora ele vem executar a sua lei ok então ele vai reger com vara de ferro né os romanos julgaram ele né a nação o povo não só os romanos o povo julgou né Cristo agora ele vai julgar os povos Ok? Muito bem, nós terminamos, mostramos como se der a volta de Cristo, entender o propósito da vinda, nos vimos como entender o propósito da vinda de Cristo, né, de Jesus, e destacar, né, nosso objetivo foi destacar a vitória total de Cristo em sua vinda. Meus amados, Deus os abençoe, tá? Muito obrigado por estar aí. Você que não é inscrito em no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, e se você quiser esses slides, tá? É só você mandar uma mensagem no WhatsApp que está embaixo aí, tá? Do link do vídeo, tá? diz: Eu quero, coloque seu nome, de onde você está é, mandando, né? Essa é sua mensagem, tá? Da cidade que você mora, tá? E, e o estado, tá? E aí eu vou enviar também os slides. Muito obrigado, deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, e desejo que você tenha uma boa EBD. Amém? Paz do Senhor.